A linha de muito longe também, que você não salvou o humor. Tenho muitas ideias, mas não consigo botar em prática, tipo ideia de letra, até mesmo de flow. O que seria bom para mim desenvolvê-los? Uh, ideia. Mano, tenta escrever a sua ideia crua. Não pega uma ideia e já queira transformar em rap. Escreve a ideia. Ah, eu tô pensando em fazer uma música em que um cara namora uma irmã, quer dizer, que o cara namora uma, uma garota e um dia chega uma garota igual ela e dá um tapa na cara dele ele vê que ela tinha uma irmã gêmea a irmã gêmea se aproveitou dessa condição pegou ele e agora ele está numa enrascada porque a menina não quer voltar com ele e o namorado da irmã dela quer pegar ele <risos> tipo, você escreve a sua ideia crua agora sim você vai estruturar isso, colocar no rap tipo, pô, vou fazer aqui uma métrica BAB, eu vou escrever corrida, eu vou fazer um refrão. Que tipo de batida combina com uma história assim? Eu ia ter uma história louca aqui, mas pode ser uma história mais simples, tipo, ah, eu quero fazer um rap contando uh, como que foi, uh, como é que é ficar na rodoviária sentado vendo pessoas mudando de emprego, mudando de casa, indo passear, pedindo dinheiro. quer escrever sobre esse universo. Escreve faz uma. é que nem uma sinopse de filme atrás de todo filme ou isso na época das locadoras, mas no Netflix você arrasta, coloca em cima do filme e tem uma sinopse que, meio que resume o que é o filme. Faz isso, faz tipo uma sinopse. E ele perguntou outra coisa também, é a ideia de flow, né? É, como que, como faz pra desenvolver ideia de flow e ideia de. de... A ah, ideia de flow já eu fiz um conteúdo chamado é, Um flow vale mais que mil palavras. Acessa lá, coloca lá consultor de rima. Um flow vale mais mil palavras. E lá eu tô falando justamente sobre isso. Só só jogar lá. Pera aí, deixa eu me arrumar pra você ver se eu já... ah, Depois que eu <risos> comecei a seguir seu trabalho, não né, tem que comecei, a evoluir de uma coisa que eu nem sabia nem por onde começar. Era realmente do zero. E acho muito massa ver a evolução pouco a pouco e já consigo fazer algumas rimas completas da hora, é, não, aí eu mando, aí o que eu digo é o seguinte, é por isso que é jornada, né? É, todo dia você caminha um pouco e não tem fim. Por mais que você seja seja bom, não tem fim. E a jornada do MC é um campo muito aberto para os MCs que entendem o conceito, porque os MCs eles, eles fazem a sua jornada até ficar é, até eles se considerarem minimamente bons para gravar um som e tal. A maioria não continua estudando, não continua fazendo a sua jornada Eles continuam gravando, uh, fazendo clipes, mas sempre de uma maneira muito, às vezes, parecida com o que eles já fizeram ou então eles caminham a evolução acompanhando a evolução do mercado. E acho que a jornada ela fala de uma, é, uma jornada para dentro, uma jornada para dentro mais do que para fora. Eu achei uma pergunta aqui, fala aí. que ela, você já respondeu, cara. Daniel, como funciona a intercalada? Eu já respondi aí, né? Uhum. É, a intercalada né, é uma rima alternada com a outra, né? Por exemplo, ABAB, em vez de ser AABB, que seria A1 rima com a 2 e A3 rima com a 4, estou falando de barras e versos, seria o contrário, seria o intercalado. A1, que é a A, vai rimar com a 3. E a 2 vai rimar com a 4, então vai ficar a BAB. A, B. Por exemplo, uh, eu poderia. Se eu vou fazer uma rima AABB, B, que é a 1 um rima com a 2 e a 3 vira. A 1 um com a 2 e a 3 com a 4. É, estou gravando aqui sobre a jornada do MC. É o consultor de rima ajudando a evoluir. Quem está filmando aqui é o Samuel. E pra quem não me conhece, o meu nome é Daniel agora se eu fosse fazer quase isso só que intercalado é, para quem não me conhece o meu nome é daniel estou aqui gravando a jornada dmc quem está me filmando aqui é o samuel ajudando ajudando a você ajudando todos vocês a evoluir entendeu isso seria uma intercalada e dentro disso também ela pode ser a bba por exemplo quem, tá me filmando, quem está me filmando aqui é o Samuel, gravando aqui a jornada da MC, ajudando o povo que está aqui a evoluir Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel, a, -B -B a Então são inúmeras as possibilidades, nós vamos falar disso na jornada da MC o curso Está então, num capítulo de um livro meu sobre rap na escola, que eu vou usar no, na jornada e é isso. Cara, é. muito obrigado mesmo. <risos> é o Jonathan. Vou seguir suas dicas para ir me aperfeiçoando cada vez mais. Cara, obrigado por essa ajuda de verdade. Sempre prestativo e querendo ajudar. Obrigado, Daniel. Daniel. É nóis. Quando eu, quando, quando eu faço esse trabalho, eu me ajudo muito. Porque quando eu consigo explicar, eu consigo entender melhor. Pra eu fazer meus próprios raps. E... E é da hora. Nossa, satisfação demais, eu assisti todos os capítulos e estou treinando todos os dias Aí você perguntou se está fácil ou difícil ele... Assim, pra mim está sendo fácil Quando eu leio rimando, tipo minha mente vai flipando por uns 15 segundos Eu boto o beat e fico lendo rimando até a base acabar Ah, esse aí é um exercício que está em dois episódios da jornada MC Que é você ler no ritmo da base ah, Inclusive a pergunta que me fizeram aí sobre é, a dificuldade de rimar, pode fazer isso, pega o livro e vai lendo e tenta com, terminar as frases no tempo do beat. Salve Ganete, te acompanho do YouTube desde 2014, admiro muito sua lírica. Ah é pena que você parou de rimar. Então, obrigado Modex e mas lembrando assim, eu parei de batalhar, mas devagar eu tô publicando alguns sons. Esse ano eu lancei feijoada, o próximo é tiro no escuro e tem uma série de músicas aí para sair em 2020. né? Eu espero lançar pelo menos mais uma antes do que acabe o ano, né? Porque vai ser uma correria agora com a jornada MC. E agradeço e espero que você continue acompanhando aí os conteúdos. Certo, Modex OFC. Modex OFC. É nóis, tamo junto. Já estão liberadas as inscrições para o curso Jornada de MC, são 50 vagas. Nesse vídeo tem um link que é um grupo de acesso com um desconto. Lá o valor cai consideravelmente, então acessa o grupo aí. E dentro do grupo tem um desconto acumulativo, você pode conseguir ainda mais 20%, uh, que eu explico por lá, que se eu explicar aqui dá para vocês burlar.